Eu vou contar um segredo pra vocês, eu tenho uma fantasia sexual de transar com a Sata e ter várias pessoas assistindo pra gente, mas ó, não conta pra ela não. E aí nega, como é que você tá? Mulher, eu tô num dilema. Eu tô assim com muita vontade de transar com uma Mahaprabu, mas em um lugar onde tenha outras pessoas assistindo a gente, porque você sabe né, que eu adoro me exibir e ganhar biscoito. E eu não sei como é que eu digo pra ele isso, o que, é que você acha? Parto do princípio que todas as pessoas têm fantasias sexuais. Você pode até dizer que não tem. Talvez você não tenha nem se permitido a ter uma fantasia sexual ainda. Mas será que o seu par sabe as suas fantasias sexuais? Existe uma grande probabilidade de você responder não. E eu preciso te dizer que você pode estar perdendo uma oportunidade incrível de encontrar mais pontos em comuns nessa relação. Talvez a primeira coisa seja se der a oportunidade em conversar com o seu par sobre sexualidade, sobre vontades, sobre desejos que de repente você tem e saber também quais são os desejos dessa pessoa que mora contigo. É importante dizer que não necessariamente compartilhar suas fantasias quer dizer que vocês precisem realizá-las no campo da vida real. Mas o fato de você compartilhar com o outro já mexe na relação do casal, já cria uma outra conexão, já estabelece outras formas de trazer essas fantasias para o relacionamento de vocês das formas mais diversas possíveis. E de repente você pode até se surpreender positivamente. Vai que a fantasia do seu par também é a sua. Mas é importante dizer que esse é um espaço de não julgamento, de poder acolher a verdade e a fantasia sexual do seu par para que você também tenha a sua fantasia, os seus desejos sexuais acolhido por ele. Se você está aí assistindo e está dizendo, ah, eu não tenho fantasia sexual nenhuma, experimente então listar coisas, e aí quando eu digo listar, é listar mesmo, pega um caderninho ou um bloco de notas do celular de coisas que você gosta dentro do sexo, ou de coisas que poderiam ser ainda mais prazerosas para você dentro da experiência sexual. É muito provável que você se surpreenda encontrando essas fantasias. Se para vocês ainda é um desafio compartilhar as fantasias sexuais de repente que você tem e seu par não está incluso nelas, experimenta compartilhar aquelas que de repente ele faz parte ou ela faz parte. Como essa que a gente deu logo no início do vídeo, de transar com seu par e ser visto por outras pessoas. Uma forma também de aflorar essas fantasias, esses fetiches, é lendo contos eróticos, ouvindo as histórias das pessoas, vendo vídeos de outros relatos. Isso pode trazer um despertar realmente dessa curiosidade, porque sexo vai ser sempre experimentação. Eu não posso dizer que eu não gosto de uma coisa sem ter vivido essa coisa. Claro que tem outras fantasias, como por exemplo, questões relacionadas a fazer xixi. Talvez você não tenha curiosidade para isso. Eu, particularmente, não tenho. Mas a gente vai sempre convidar vocês a que vocês experimentem os próprios corpos, os próprios desejos e conheçam é, tudo que está aí, obscuro ou por trás desse não quero, não gosto de fantasia, não vou fazer essas atividades, não vou fazer lista. Vocês também podem brincar com o tema, criar jogos sexuais para saber a fantasia um do outro. Quer ver algo bacana? Pega uma folha de papel e dá uma folha de papel pro seu pá e lista ali Cinco fantasias sexuais em que o seu par também está incluso nas brincadeiras. E de repente vocês trocam. E aí você vai ficar sabendo né, quais são as cinco fantasias do seu par. E ele e as suas. No mais, a gente quer saber se você já falou para o seu par sobre as suas fantasias. Como é que você foi acolhido ou acolhida nesse processo. E conta pra gente quais foram as suas estratégias para poder levar esse assunto para dentro da sua relação. A minha grande fantasia agora... É você se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. E depois a gente vem com a segunda parte desse vídeo contando as nossas fantasias sexuais. Sério? Ela nem sabia, né? Peguei ela de surpresa. <risos> Mas agora já tá no ar, tá na rede, gente. A gente vai ter que fazer. Nossa. E Itchê!